De novo aqui na almirante, mais sacos aqui. Muitos sacos. Lixo, sujeira, entulho. Tudo jogado de forma errada. Em vez de jogar na, de acopontos, jogam aqui na calçada. Não tem fiscalização, fica por isso mesmo.